Olá pessoal, meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Estamos aqui hoje no Fala Gomex para falar do Waypoint, o lançamento da HashCorp que tem como objetivo revolucionar o build, o deploy e o release da sua aplicação de forma fácil. O problema que o Waypoint tem como objetivo resolver é um problema antigo, que a HashCorp não será na primeira e nem será a última empresa a tentar resolver. Mas o grande ponto é que eu confio muito na HashCorp pelo histórico que ela tem. As ferramentas como Terraform e Packer são de fato grandes padrões hoje estabelecidos no mercado e amplamente utilizados. Então, se a HashCorp fala que vai propor algo para revolucionar e de certa forma padronizar a forma de como fazer build, deploy e release, eu tenho muita confiança nela. Então, então nesse vídeo de hoje, eu falarei rapidamente como é que funciona, o que é que você ganha usando ela, e terceiro, a minha opinião pessoal do que eu estou achando da ferramenta que ela apresenta até agora. Primeiro, como funciona. Para funcionar, você precisa subir um servidor Waypoint na sua rede, e que é muito fácil. Você vai, usar, vai instalar o Waypoint na sua máquina e vai dar um, um único comando que você pode ver aqui embaixo, e com esse comando você vai subir um servidor. Normalmente a maioria das pessoas vai subir com Docker, né? então você tem que precisar ter o Docker instalado na sua máquina. Depois de ter o Waypoint instalado, o servidor, você vai ver um dashboard como esse aqui. Então, tendo esse dashboard, você vai ter uma centralização de informações que é bem legal. A segunda coisa de como funciona é que você precisa ter um arquivo HCL, que é um arquivo descritivo da HashCorp. O HCL é um YAML melhorado da HashCorp. Então você precisa ter um arquivo HCL no repositório do seu projeto para fazer deploy. E depois disso é simplesmente um waypoint up. Você lembra como é que funciona? Docker Dock é Compose App, Waypoint App, toda a ideia de App para dar uma simplicidade. Você dá um único comando e sua aplicação sobe rapidamente. Um outro ponto é o que você ganha com isso usando o Waypoint. A primeira coisa é que você ganha com a simplicidade do processo de build... Deploy e Release. Você tem apenas um arquivo super simples, altamente descritivo, na raiz do seu repositório. Acabou aquele monte de coisa, Helm, Chart, é, YAML, Ansible, arquivo do Ansible acabou. A ideia, a proposta do Waypoint é um arquivo simples que é altamente descritivo e super resumido que você apenas um arquivo, você diz: "Como você quer fazer o deploy?", dá o comando e o deploy magicamente acontece. Essa é a pro... um outro ganho do uso do Waypoint é a injeção de funcionalidade na sua aplicação. Ele injeta o um entry point que é basicamente um binário escrito em Go que vai ser feito dessa forma na sua aplicação. O que é que ele faz? Ele injeta algumas funcionalidades Duas delas, as mais, as mais óbvias, é a possibilidade de você dar o waypoint exec e com isso você entrar e conectar no batch da sua aplicação. O segundo é você dar o comando waypoint logs e você com isso poder pegar o logs das suas aplicações. Tem duas funcionalidades que estão na lista lá da documentação, mas não está claro como isso é feito. A primeira é configuração da aplicação e a segunda é tracking da aplicação. Mesmo não estando descrito... Mesmo que ela não exista hoje, é um ótimo sinal de como isso vai ser operacionalizado no futuro. A última, não menos importante, é a ideia do URL Service. O URL Service é um serviço que a Rescorp oferece como SaaS de graça para todo mundo que está usando o Waypoint. É o seguinte, quando você sobe sua aplicação, ele automaticamente, a sua aplicação se conecta nesse serviço de URL Service e você é oferecido um URL que é acessível de qualquer lugar do mundo. Ela está disponível na internet. Então é criado uma espécie de túnel entre a sua aplicação e esse serviço e todo mundo que conecta nesse serviço, no endereço que é lhe dado, você pode acessar a sua aplicação de qualquer lugar. Duas coisas com relação a isso. Lembre-se que esse serviço é público, então quando você colocar uma aplicação, ela vai ser acessível de qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa, sem qualquer controle de acesso do serviço. Você tem que implementar o seu, caso você queira. A segunda coisa, que é legal... É o fato que esse serviço, uma vez que ele oferece a URL para as pessoas, ele já oferece isso em HTTPS. Então, ele já tem um certificado Encrypt que é automaticamente oferecido para os clientes que conectam nesse URL Service, por sua vez, na sua aplicação. Basicamente, você usando o URL Service, você pode oferecer de graça, automaticamente, sem nenhum custo, uma aplicação funcionando com HTTPS, com apenas um comando a partir de sua máquina. Isso é incrível! Um ou outro ponto ainda sobre o RL Service, é que se você não confiar na Rescorp, ou quiser né, fazer um uso diferente do RL Service, você pode hospedar o seu. Está aqui embaixo o link das duas aplicações que precisam ser iniciadas para você subir um RL Service on-premise. Ambos são projetos da Hedge Corp e é o mesmo projeto usado no SaaS que ele oferece para vocês. Como você pode perceber, esse vídeo não é um passo a passo sobre como usar a ferramenta. O Jefferson, do Linux Tips... Já fez um vídeo sobre Boundary, está aqui na descrição. E provavelmente ele fará um vídeo igualzinho sobre o Waypoint. Então, se você estava esperando um passo a passo sobre o Como Usar, espere o vídeo do Jefferson, se é que já não abriu. Assim que ele lançar, eu vou colocar aqui na descrição também. Por fim, minha opinião. Minha opinião é dividida em duas partes. A minha esperança e a realidade atual. A minha esperança é que essa seja uma ferramenta realmente incrível. O que ela projeta, do que ela vai fazer, o que ela promete, é realmente incrível e eu estou muito, muito, muito esperançoso do que vem por aí. A segunda parte é a realidade. O que ela tem hoje não serve para produção. Se você estava muito empolgado no que você leu rapidamente e está pensando em colocar em produção, eu falo para você: tenha calma. Na minha opinião, ela não está pronta para produção ainda. Você pode brincar com ela e ir se ambientando para o que virá. Mas agora eu não acho que está pronto para produção, beleza? Ela já tem muita coisa interessante. Ela tem a ideia de injeção de funcionalidades. Ela tem o RL Service. Ela tem a simplicidade de você ter um arquivo apenas e fazer deploy. De fato. Mas o que falta para essa aplicação, de fato, está pronta para produção, na minha opinião. Na minha opinião, ela falta um controle de fluxo de ambi entre ambientes. Ela hoje é muito direta e muito simples, a forma de como fazer deploy. Você, basicamente, vai ter que escrever arquivos diferentes de definição para deployar uma coisa em dev e outra coisa em QA e outra coisa em produção. Não está claro ainda um controle de fluxo realmente efetivo dentro do mesmo arquivo. Eu acho que isso virá nas próximas versões e será muito bacana. Ou talvez eu tenha entendido errado a forma como o waypoint se propõe a ser. Tá? O que eu encaro é que... As aplicações podem sim ser tratadas e deployadas, buildadas e feito release na mesma ferramenta, tipo SS, Kubernetes ou qualquer outra coisa. Mas eu queria um tratamento diferente entre ambientes. Por exemplo, no SS, do plugin do SS, você pode sim dizer qual é o cluster que você vai fazer o deploy, mas se eu quiser fazer deploy de dev em um cluster de dev e quiser fazer deploy de QA num, de, num, num cluster de QA, não tem como fazer hoje em apenas um arquivo HCL, eu teria que criar um arquivo diferente para fazer isso. Eu queria muito que fosse o mesmo arquivo e quando eu desse ela é waypoint up passando o workspace que já existe, falando que o workspace é dev ou que way ou prod, ele fizesse um tratamento diferente. Isso é, de fato, muda muito a minha opinião sobre usar ele agora. Tem um outro detalhe que é importante, mas também não é um bloqueio que falta hoje que é no waypoint você ter um, uma opção para validar o arquivo HCL. Pode parecer bobagem, mas pense no seu pipeline de entrega contínua de infraestrutura. Você quer antes de fazer qualquer coisa, validar se o arquivo waypoint que está ali está válido. Você não quer na hora que você rodar o waypoint up que ele quebre, tá? Então, na verdade, faltou ainda aí, eu acho que a galera vai fazer logo um validatezinho ali para validar o arquivo. Talvez enquanto você assistir esse vídeo esse comando já exista, mas hoje não tem. Então, resumidamente, a ferramenta é incrível promete muita coisa, dá para você brincar, dá para você subir os seus ambientes locais e fazer testes mandando para outras pessoas. Lembrando que esse teste, com uma vez que ele está no ar, ele é disponível para qualquer lugar da internet. Então, muito cuidado com os dados sensíveis que estarão expostos naquele serviço que você está subindo. O meu conselho por enquanto é aguardem. Usem, brinquem, mas não usem produção ainda porque, na minha opinião, falta o melhor controle de fluxo dos ambientes. A não ser que você queira fazer com arquivos separados e aí você vai cair no mesmo problema que ele visa resolver. Tá? Então, muito obrigado. Por favor, se você concorda ou não concorda com isso... Manda os comentários aqui, eu quero muito interagir com pessoas, essa é a minha opinião, eu não tenho problema nenhum de estar errado, inclusive se alguém me convencer do contrário, posso fazer um outro vídeo me retratando, falando de uma opinião diferente, não há nenhum problema, muito obrigado, não se, inscreve, não se, não se esquece de se inscrever no canal, habilita o sininho, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Para quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, melhor para todo mundo. Eu realmente acredito na ideia de conhecimento aberto, que o conhecimento chegue para todo mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.